Mas eu acho que a gente uhum. já começa trazendo a campanha agressiva que vocês estão fazendo, né? Tipo, acho que nunca foi tão barato vender, vender, na, vender dentro de uma marca como a Casas Bahia, né? Com certeza. A gente começou essa campanha em março, né? Então a gente já falou um pouquinho dela lá atrás, mas ela deu muito certo. Eu acho que ela veio para dar oportunidade para muita gente que, às vezes, nem vende online e tem uma loja. que tudo que você precisa é CNPJ para vender, né? Então a campanha é 0% de comissão. Então... O Seller que cadastrar com a gente, né? Que ligar os produtos para vender na Casa de Bahia, no ponto, no Extra. Não paga comissão por três meses, né? E essa campanha ela tá valendo agora até dezembro. Não que seja o um motivo para esperar para cadastrar a loja. Né, porque quanto antes, melhor Cadastrando os produtos Casos e extra Não vai pagar comissão é, Nos pedidos, né, no, num volume até 50 mil por mês Mas já é um super incentivo né, Pelos primeiros três meses E aí depois, nesses esses três meses Entra na tabela de comissão normal Boa, então esse é um ponto importante aí, É um pontapé, realmente para você conseguir ser agressivo Conseguir promocionar conseguir entrar de forma gastar em Eds, né? Trazer o Eds para dentro do jogo ali com aquele percentual que você gastar de comissão você consegue jogar o jogo do Eds, né? Para quem não sabe é muito bom Eds no começo. Assim. A gente pode fazer um outro dia uma live só sobre isso, assim. Só sobre ads. Mas a gente acho pode que é a Vanessa só... aqui para bater um papo com você para falar. Sobre eu, acho ads. Que é, eu acho que é importante que ads, o Eds ele é o começo e ele é a escala, então vai é muito da velocidade que você quer ter dentro do seu negócio. Então zero por cento de comissão já está no jogo, né? Não, não paga nada. Para vender na Via, né? Eu voltei para a Via, muita gente pergunta, né? gente tipo, falei, você está vendendo na Via? Você está falando tanto da Via? Voltei para a Via, estou ativo, estou com a conta ativa de novo na Via. Fiquei fora, voltei agora, porque eu acredito no momento. Né? Acho que assim, a gente está no melhor momento para apostar na Via como 2021. É um ponto muito bom quando a gente fala de Via.